Eu vou falar a respeito de uma pessoa que compartilhou em um vídeo no nosso YouTube, né? É a Susan. Então, nesse vídeo que ela compartilhou, não, que ela fez um comentário. Esse vídeo é a respeito do N tipo 5, né? São as pessoas observadoras, são as pessoas quietas, que sabem tudo, mas não fazem nada. São pessoas paradas, né? E paradas no sentido que não tem o ativo desenvolvido. Então, depois da descrição do Enetipo, ela escreveu, abre aspas, eu todinha, fecha aspas. Significa que aquilo que ela leu se encaixou com o que ela é. Depois ela continua, abre aspas, meus pais acharam que eu era artista quando criança, é, autista. Meus pais acharam que eu era o autista quando criança até notarem que eu sou hiperfocada, ficava observando para desenhar depois. Hoje sou designer. Fecha aspas. Então é assim, ó. Autista é aquela pessoa que fica quieta, ela fica lá parada, né? E essa é uma característica do N tipo 5. Não só essa, né? As, uma outra característica do tipo do ENT tipo 5 é a esquizofrenia. Até aos 30 e 32 anos uma pessoa pode se tornar esquizofrênica. Tem um filme que mostra, um filme verídico a respeito de, de um homem que desenvolveu a, a fórmula para os celulares, né? que o nome do filme é Mente Brilhante. Então, quem tiver um filho que seja autista ou, ou esquizofrênico, assista o filme que vai tirar algumas informações. Por que, que eu estou falando sobre que isso aqui é interessante, é importante? Porque eu descobri, pela minha observação, né, é, aqui nessa sala, mais de 7 mil pessoas já passaram. Não exatamente nessa, nós tínhamos uma outra sala aqui do lado. E eu todo eu treinei mais, treinei e convivi com mais de 14 mil pessoas. Então eu tenho uma prática, eu tenho experiência, e eu trabalho com isso, então eu vivo isso e observo as coisas. E aí eu descobri, através de um outro participante, alguns anos atrás, que cada um dos eneatipos tem uma doença característica. Não é uma doença. Cada um dos eneatipos tem um modo de ser que para os outros pode ser considerado é, doença. E não é, é um modo de ser. Eu sou um padrão 7. Então, lá na infância, quando eu estava na escola, eu era meio louquinho, né louquinho assim no sentido de imperativo. Então, Geralmente as pessoas de padrão 7, se você levar, for um psicólogo um médico, vai diagnosticar você como é, hiperativo. O né? é, que você está fora da casinha, TDAH. As pessoas de padrão 9, 5 e 4, geralmente são diagnosticadas com TD, TDA, é, transtorno de déficit de atenção. Ah, então cada um dos padrões tem uma característica de comportamento que se considera doença. E por que isso? Porque duas pessoas que vieram conversar comigo a respeito de treinamento, e por um acaso elas comentaram assim, ah, eu fui no médico e meu filho, a médica falou que meu filho tem é, um autismo bem leve, bem moderado, bem suave. Aí, depois... Né? Já, já sei que as pessoas que são consideradas autistas ou esquizofrênicas são as pessoas de padrão 5. Uh, e eu também descobri que as pessoas de padrão 5 geralmente têm um pai 7 ou uma mãe 7. Eu sou um 7 e eu tenho um filho 5. E aí tem essas características aí. né? A mesma, depois uma outra menina, outra pessoa, amiga minha, conhecida, ah, Afonso, o teu, teu curso é bom, quero que meu marido faça e blá blá blá blá. E aí nós fomos no médico e o médico falou que o meu filho tem um autismo leve e moderado. Que número que é a mãe deles? Um cinco. Então, para quem entende aí de Enneagrama, para quem conhece Enneagrama, observe que as pessoas de padrão 5 geralmente têm pai 7. Existe um outro casal que faz também, o casal 9 com os seis, também pode fazer filhos cinco. Mas, normalmente, 90% é um pai, gênero é tem um pai, um homem, 7 que faz um filho cinco. Lógico claro que faz outros filhos, mas todos cinco tem um pai, 7 Então, como é que você, que vantagem você tem de saber isso? A vantagem que você tem é que o comportamento do pai faz com que a criança haja conforme um 5. As pessoas de padrão 7 são muito palpiteiras, dá palpite, eu faço assim, faço assado, fala demais, conversa demais. Aí o que acontece? A criança feira, ou abre o vídeo, entra aqui, sai aqui, então ele se fecha no mundo dele. Pode acontecer o que é acontecer. Está caindo bomba lá e ele está aqui. Né? São as pessoas que gostam de mexer com o computador, que passam horas e horas e horas jogando. É, são pessoas que saem do mundo. Quando ele está em casa, ninguém sabe que ele está em casa. De tão quieto que ele fica. São pessoas especialistas, são pessoas frias, né? não tem emocional, fazem o que tiver que fazer, sem dó nem piedade. Bem, então, este vídeo aqui que eu estou fazendo é mais como um alerta para você que tem não só o um filho simples, né? qualquer outro padrão de comportamento vai ter uma maneira um comportamento estranho. estranho. não, diferente dos outros. É pelo padrão de comportamento. Então, lembre-se, eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Não tenho nada a ver com isso. Mas eu observei, cara. mesma coisa é Freud e Jung, né? Antes deles, ninguém tinha observado nada. E ele inventou, falou um negócio. Então, talvez eu também esteja nesse ponto. Antes de mim, ninguém falou, mas eu estou falando agora. E eu observei. E se você observar, também vai ser assim. Saiba que todo comportamento vem do, da, da infância. Eu só não descobri ainda se vem lá do ventre da mãe. Mas tem crianças que muito cedo já começam a mostrar seu comportamento. E isso vem dos pais. Dos pais ou de quem estava lá. Ah, então, você aí que talvez tenha sido diagnosticado, né? Uma com filho, ou até você mesmo. Ah, como autista ou... Esquizofrênico, saiba que é de um comportamento e que pode ser mudado, pode ser trabalhado. Que é o que eu faço hoje. Eu estava discutindo com um amigo meu, discutindo assim no sentido de polêmica. Eu sou um sete. Aí quem conhece a sabe como é que é o sete. Pô, aqui vai para lá, inventa um monte de coisa. Tá, mas hoje as pessoas dizem que eu tô virando três e talvez esteja, né? Talvez não é virando três, mas eu estou usando as qualidades do três. Então, isso que acontece comigo pode acontecer com você. Mas quando se trata de saúde, pessoal, saber que tem duas crianças, né? recém-nascidas recém não, mas crianças né? com menos de um ano de idade, o lá, mais, né, crianças, onde começam a diagnosticar como autista quando o problema está nos pais. É os pais que têm que ser tratados para curar os filhos. Ok? É assim que é, pessoal espero ter ajudado né espero que esse traga para você um alerta de que quando você tem um filho com problemas geralmente pode ser que vou geralmente não pode ser que você é o problema é que nem um drogado né? O drogado faz tratamento depois volta para casa volta a se drogar porque o problema está em casa e não nele. É... perguntas faça aí embaixo no vídeo é, acesse o nosso site, academia humanocombr inscreva-se lá para você receber material extra, se você desejar, acesse o Face, acesse ao Instagram, né? compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho, legal, e passe isso para outras pessoas, que eu tenho visto tanta gente aí sofrer com o tal de TDAH, TDA, esquizofrenia, autismo, e tem outras doenças, tá? Que eu às vezes evito de falar, porque senão a pessoa acaba. <risos> é, vai ficar brava comigo. Beleza? Pura, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.